Ali está a nossa cervejeira embaixo do forno e do micro, nessa torre quente. Mais armários aqui, ó gente, ó. Aqui, meus caras, ó, temos até uma, né, nem sei o que é isso aqui, uma, uma encheira de barro. Nosso fogão aqui, top exaustor. Agora eu estou fazendo esse estilo mais redondinho, ó. Fica mais clean, né? Aquela coisa quadradona. E gente, e olha aqui, aqui nessa torre quente, geladeira.